Nossa, tem um Lord Sam de Zack Mid, mano. E tem um Titã de Alistar Sup, que doideira, né? Esse Alistar não vai deixar eu jogar a nota, mano. Alistar é muito counter de Fiddle. Vou vontade de fazer três campos, gank top, mano. Só que eu tô contra um recarinho. você é muito punido, né? Hum, mid era interessante eu gankar cedo só pra tirar a passiva do guerreiro ali, mas aparentemente lá vamos nós de full clear. Olha o Titã Zaga, dele. Tá, morto-chefe Tô pensando em fazer algo muito nerd, rapaziada Muito nerd Não, não vou fazer isso, não Eu ia upar o free e a bot nível 3 Eu ia ignorar esses campos meu e lá red Só que a turistana tá dando B Então eu vou tomar a decisão de não fazer isso E agora? Eu posso ir bot, eu posso ir mid São tantos lugares, aí E o Recarim também vai querer ir em mid, véi Ó, oh, final aí você tá olhando pra morte do cabrito também, né, mano? Não, tá olhando pra morte do cabrito aqui é naipe, mano Mas Titanzinho V9, hein, velho. Ó, oh, aquela ward minha tanto que é boa pra ver que o Recarim tá aí na minha jungle, ó, mano. Agora você vai morrer, Recarim. E nós temos que cobrar o Aristar ou a Serafine que vai aparecer sozinho na lane, ó. Divezinho na Serafine, galera. Quem confia, mano? Cheirinho de que isso aqui vai dar merda. Acho que não tem como dar merda, né? Perfeito, Recarim não roubou nada meu Tá saindo low life, eu posso roubar golem E dar B, ou eu roubo golem E galinha, mano, pelo fato de ter aquele Tanto de gente top, coitado tá Nosso talon morrer aqui, acabou o jogo dele, velho ah, pô descoitado, talãozada Agora se não morre ninguém lá, seria a melhor forma pra mim, mano Mas tá tudo bem, tá tudo bem Ó, Recarim parou o Recal, já que o Recarim parou o Recal Eu também não vou dar B e vou roubar os galos dele, hein, mano Recarim tá dando B Bom, o Lord Sam tá nível 5, a gente não mata ele nem se quiser muito, mano O Lord Sam deve saber que eu tô aqui, então eu vou só meter o pé, velho. Se você não joga de tipo assassino ah, Fiddle é assassino, galera, será? Mas acho que não, pai Mas Fiddle é assassino? O que, é que o Fiddle é? Eu nem sei, mano O Fiddle é... Control Mage, né? Essa é boa, hein, galera Pelo amor de Deus Nossa, coitado do Talon, mano O Talon tá 0 3, velho Recarim, é, continua mid. Coitado do tá, Talon, né? não tem um minuto de paz, mano. Coitado do tá, Talon, né? eu tenho que ajudar ele, galera, mas não tá tendo janela, né? Tá suave, velho, tá suave. Tá de boa ainda. Posso querer fazer play top agora, já peguei o dragão, faço play top e pego o arauto. Esse é meu plano, hein? Ó, eu acho que não tem um ward ali, mano, por causa desses pinguim vermelho no chão, ó, tá ligado, ó? Esse espinguinho aqui é o ward antiga. Então eu acho que não tem um ward agora. Vou tentar fazer a play com esse cara. Só que o Jax tem bota de MR. Se o Jax apertar R, ele não morre, tá ligado? Acho que é melhor tentar fazer isso aqui, velho. Uma causinha bem arriscada isso aqui, viu, galera? Bem arriscado mesmo, mano. Só que eu tô gostando de ver que a pop tá subindo. A gente tem pressão top e pressão mid a gente vai ter também eventualmente. Então é isso, mano. Todos os objetivos do jogo é mesmo, né? Esse é o plano. Agora, depois de fazer isso aqui, eu já tô pensando a mais, mano. Acho que eu dou B farmos os campos de baixo, o tubote e o Zaralto lá. Esse é meu plano. Vamos seguir a porra do plano, ó. Tô aqui, mano. Beita algo, beita algo. Porra, eles sabem que eu tô aqui, mano. E eu tenho muito o que fazer essa play, galera. Só que eles sabem que eu tô aqui, velho. Que merda. Foda-se, foi Deu mole é vapo. Vapt vupt. Tá, vocês lembram que o meu plano era esse, galera? Apertar R bot e usar a porra do Arauto bot. Esse era meu plano. Foi executado da melhor forma. E nós vai até de T2, tá? Ousem dizer que nós é de T2. Alistar tá top ainda, mano. Então. Hum, acho que nós não dá e ver esse cara, não. Ele tentar tá ninja Não, não, não, não, não, não, não, não, não papai. Não, mano. A gente só quer levar a torre, velho. Pô, se nós levar essa torre seria muito bom. Não sei se eu tô gostando do jeito que esse jogo tá se desenvolvendo, mano. Eu tô forte, tá ligado? A Tristana também. Acho que é o que importa, mano. Eu quero jogar pelo Drake só, hein, mano. Mas meu time tá bem criminoso do criminoso. Aliás, não tá tão criminoso, não, vai. Só o Talon que morreu muito e ele foi campado, né? E ainda assim ele consegue ser útil na partida, mano. Tá suave. Ó! Ah, esse pick off, mano. Esse pick off foi muito bom. Pra levar o mid, tá ligado? A gente não tem um objetivo assim de torre a ar arauto, mas nós temos esse mid pra bazucar. E Lord Sam, tá doidinho pra apertar R, né, papai? Placha mesmo. Tristana, você tá bem, pai? Que hype o HP que os caras ficou. Se flashar, vou flashar. Se flashar, vou flashar. Se flashar, vou flashar. Que gostoso, né? A vida que eles saíram, né? Cada detalhe da malevolência do HP que eles saíram assim. Cada mínimo de dano que a gente tivesse. Um itenzinho ou um item a menos. Um negocinho ou outro. Um encaixe perfeito. A situação ali, o ideal pra ter o dano pra matar esses guerreiros. Tô aqui, meus princípios. O cara não morre, mano É oficial, velho É oficial Ninguém do outro time vai morrer E aí, a gente luta isso, galera? O que, que vocês acham? Eu não tenho um smite, tá ligado? E eu tenho que cair de cabeça na Serafine, mano Ai, mano O é que o meu time tá arrumando, galera? Foda-se, foi Pega, meus meninos! Mata, mata, mata, mata, mata, mata! Pega, pega, meus meninos! Bora, deu bom! Nossa, que é até sem respirar essa luta aqui, mano. Caramba, salvei essa play, tá, mano? Salvei essa play, literalmente. E eu sabia o que eu tinha que fazer, mano. Eu tinha que dar 100-0 na... Porra, não vai ter um minuto de paz, mano. Não é possível ter uma barrigada pra dar aí? Não! Foi bem no coco essa, velho. Nossa, essa aí machucou. Eu roubo isso aqui, galera. Eu tenho a obrigação de roubar. Eu preciso de um R do, da pop, pelo menos, mano. Não, não, não, não. Não se mata não, mano. Eu tô chegando ainda, velho. Se mata não, meus meninos. Merda, olha onde tem um hard, mano. Cheguei, meus meninos. Pega, pega, Pitbull, vambaram, vambaram Deixa sem chase Cheguei, hein, mano, pega, pega Esses caras trollou, mano, eles tinham informação minha E tomaram a jogada mesmo assim, tá ligado? Eles tinham info, velho Faz essa porra, mano Faz essa porra, mano Nossa, a Tristana saiu pra pular no Recarim, mano Que perigo uh, Bora, galera É... Pega minha galera, eu tô fazendo um V9 na partida, pelo amor de Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, ele vai dar fechado. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Aí, ó, pega esse cara, velho. Isso. Confia, velho. Vem com nós, vem com nós. Uou, uou, uou, yo! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. Uou, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. Olha o posicionamento! Volta aqui! Vem cá, pai. Pega, pega. Puxa a da GG. Acabou. Nice, galera.